Nessa luz Lucega, né? Tá gravando já? One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't. Hey, monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thugs, eu sou o Thugs, eu sou E essa é a. É... Sheila Toots Nós estamos aqui em cenário diferente porque nós estamos na casa dela, olha só E vamos... ser quero o seu cenário A gente vai gravar lá um dia... É apertadinho, mas é coração de mãe, é coração tipo de mãe A gente fica grudado Ela vai, da próxima vez, então um é. gravar em casa, gente, <risos> Eu tô deixando aqui <risos> Nós estamos aqui pra gravar um vídeo que vocês gostam Que é o desafio da maquiagem Então fui desafiada pela produção a fazer uma maquiagem de uma das maquiadoras brasileiras que eu mais gosto E combinando com ela é uma caveira linda, cheia de pedrarias, uhum. que vocês sabem que eu gosto de caveira, e ela é maravilhosa, gente, depois você pesquisa, cê pesquisa, cê pesquisa, cê pesquisa. Cê pesquisa, então hoje é dia de você virar um monstrinho, adoro, brilhante, uh, uau, <risos> a gente gravou, né, lá no seu canal, a gente gravou, leitura labial, e ele ganhou, eu ganhei, e ela acabou micão, hein, galera? <risos> agora aprendi a música Vou deixar aqui <risos> embaixo, ó Pra todos os meus monstrinhos verem Mas pra você que tá caindo aqui agora de paraquedas Esse é o nosso canal e a gente é meio maluco Então, confere o vídeo A primeira coisa que eu faço é colar pedrinhas prateadas Com cola de cílios mesmo, onde vão ser os dentes da minha caveira Em seguida, com mais três tamanhos diferentes de pedra, eu faço como se fosse uma flor na testa dela Com uma sombra preta, eu vou dando mais profundidade aos lábios, escondendo os pedacinhos da boca dela que ficaram entre as pedrinhas. Com o um pincelzinho mais fino e sombra preta, eu vou fazendo as marcações dos dentes. Com a sombra preta eu faço o esboço das laterais do rosto da minha caveira Onde eu vou adicionar profundidade Com uma tinta cor de ouro eu faço o preenchimento total desses espaços que eu tinha esboçado antes Para deixar a caveira ainda mais interessante, eu selo com um glitter cor de ouro. Com uma sombra preta e um pincel fofinho, eu vou fazendo o fechamento e dando mais profundidade às laterais desse espaço cor de ouro. Esbocei o nariz e os olhos e preenchi o nariz da mesma maneira, sem segredo nenhum Vou passando a tinta cor de ouro na parte interna dos olhos e selo também com o glitter cor de ouro Agora com um pincelzinho mais fino e fofo eu vou dando profundidade com sombra preta nos olhos. Eu adicionei um pouco de pó translúcido na parte cor de pele dela para que não caísse o pó preto e manchasse. E continuei meu processo dando profundidade com o pincel e a sombra preta. Eu limpo o pó translúcido que eu tinha colocado anteriormente e com um pincelzinho fofo e pequenininho e um pouquinho só de preto eu vou começando a criar umas outras profundidades no nariz, na bochecha, nas têmporas e na parte da testa. Take both of our eu tô muito orgulhoso do que eu fiz aqui agora, vocês não estão entendendo. No começo as pedras não trabalham pra grudar, como só cair tudo, tinha pedra grudada no braço, na mão, vestido, mas depois... Ai, nasceu, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar pra vocês o link da foto Pra vocês seguirem também a minha maquiadora Ela é brasileira, o que me deixa mais orgulhoso ainda E eu espero que você, maquiadora, das a Veja esse vídeo e fique muito feliz Porque eu gosto muito do seu trabalho Muito obrigado meus monstrinhos Não hum. se esqueçam, o link do canal dela tá aqui embaixo Vejam o vídeo que a gente aprontou juntos uma Eu faço fala <risos> Ai, gente, que tudo olha isso Adorei, tem que tirar mesmo? Assim. Mas pode ter certeza que vou chamar ela mais vezes pra ser a minha Kubaia, mano. Uhul, adoro! É isso aí, meus monstrinhos. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Hein? Falou! Falou!